GG DROP, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha! Ah, ai! Ó, oh, segura. Pode botar. Peguei. Peguei rampa. Peguei Amarelo. Amarelo. Lá, véio. Véio. Morreu. Outro lá embaixo, outro lá embaixo, guys. Bora picar junto? Bora lá embaixo, Vou tá passar tá aqui, tá? Tá. Caralho. Rampa, um morto, só botei. Pode ter meio, velho. Meio não. Você garante a rampa aí? Aham. Uh -huh. Rampa. Vou apagar uma a gente tá comendo roupa, tá? Tá, Foi bomb, Vou apagar. Bora picar junto? Calma, bora? Bora. Um, dois, Tô. três, e, três e... e. Esquerda, esquerda. Os dois da esquerda. Os Vai dois da esquerda. Pera aí. Sem você. Tá com o defuso. Boa! Boa! Boa, boa, caralho. Boa, Aí, agora é sem freio. Deixa a meio, tá, bertinho? Deixa, deixa. Fnix aí lá. lá, um voltou, voltou, voltou. um voltou Cala com a Rampa é... Vou Acho que foi eu mesmo Rampa aparece Rampa um, Cray salve a Rampa Batei uma Rampa Tô marcando meio pouco, eu guess nunca os dois ah. lados, Zekandai, vários Plant Eles viram que o Taco onde que matou, tá no... viu, véi? chegando aí, Phelps Tô no B, tô no B Tem um flash Tirei B Vou devagar nas costas Tirei no B, Lato Peguei em cima um nas costas Tomei nas costas também Entrando, cego Entrando, entrando Dois, guardador, gerador já, colado Tá, esboque, esboca. esboque, aí, esboque. Viador no tem um esboque. lá. Tá, esboque, tá? Atrás da bomba, atrás da bomba. Espera clicar. Tá, eu tô na por cima. Um com a esquerda. Três, tá. dois, um. Ah, boa. Boa. Do Doutor, tem, tem um bicho no gerador, se você quiser pegar. Vou pegar. Eu vou bangar uma por baixo, tá? Não vou pagar. Tá, meio esboqueou. Esboca. Vou morto, por dele. madeira. madeira, madeira. Madeira caiu. Tá mesmo, Mais um meio. Né? Meio, ah, meio, meio, meio, meio, meio. Tá bem, tá, tá meio. Tira tá a madeira, obra. Já vou dar aquele meio pra nós. Ele tá no meio é. aqui ainda, eu acho, que tinha escutado, velho. Nice. Tá. Você be... quer ficar sozinho? travado Eu fico, é? Tirei o piro. Ah. próximo é seu, tá? Tá. Vou ficar um pouco com você ainda assim. Depois tá eu vou travado. Caí. Voltei. Um rampa morta. Deploying, flashbang. Trata da rampa morta. Vou. Nada é meio. Tá mais outra, então. um pra rapaz. Tô. Um coerente com o E. Tá passando pra Able. Tirando um pra atacar o Able. Morreu um, morreu um. Mais um Able. Nice. Bam. Deu B. Aparentemente. Olha a maré. Vindo, vindo rápido. Vindo rápido. rápido, eu, rápido, eu, rápido. Lá, tá de bug lá, tu. Bug, buguei, buguei. Comando, comando, comando. Mais um, rapaz. Buga outra. Buguei outra. Buguei outra pro você. pra estar T do fundo. Tem outro, tem outro, tem outro. Pega a banga outro, na minha Fundo, fundo, fundo, fundo, fundo, Cravei fundo, guys. Só voltei, eu só voltei. Corta dois. na rampa. Um é meu. Um rampa lá atrás e outro rampa. Deixou. Cego. Um no fork, dá né? um fork. no fork e um rampa. Tá, tô cravado, rampa. Pode tirar a cara. Deixou Smocou. de novo? Smocou. Esmocou. Não, não consigo ver. Mais. Rampa é minha ainda. Corto. Vou colocar lá Tirei mal. a mira da rampa. Esmocou. Não tem como tá cansando com Paps. Tá. Não tem como tá caçando, você pode tirar é rampa. acho que ele tá nesse smoke, né Tá, vou dar. Vou dar Nice, nice. Boa. Eu, eu, eu, eu, eu Pode começar tá, dois eu, eu vou, vou dois aqui, pelo fundo do né? lado. Tá, tá bem embaixo. Vou largar, tá? Tá. Dois. Eu vou dois. tá dois bem o baixo sai daí é Tem o flash. Viu escanteio já. Tá bom. Tem o flash se quiser. bangar uma na frente aqui. Ah pá, nada. Comeu, comeu. Comeu, comeu. Peguei girei B. Tô Tô mais outro Três, três aqui, aqui. madeira. ah Nice, boa, bora. Os mó de Tá. Ludo, sai se pra um baixo Você, Ludo. Tô um. Você. Pulando, morto. Tô vi claro. ele. Mais um, mais, mais um. Do, mais um A, mais, mais um A aqui. Deixei mal deixei né? mal no meio. Desbouque, desbouque né? do meio, guys. Voltou, voltou, voltou. Já tatei com 50 de vida, no máximo. Um rampa, esmocou a esquerda. Não é meu. Um rampa subindo. o outro lado. Tô cravendo os AIO aqui, mano, esquerda. Vou ativar o plant. Vou o plant. Platano, não, plantando, não. plantando, plantando, plantando, meio na volta não, tá. parou parou parou tô varado parou para ele que é GG, mano. Eu tá. para. Parou. Aí. boa mais mais mais um mais um, mais um. Dá um o é Tá cego. Tá Focou fundo. Tô de flash, hein. Ficou errado. Não, tá. não dá o um click não, ver. vou montar mesmo. Tetris 1, um, Tetris 1. Um. Vou voltar, guys. Tomou tiro. Tetris morto. Todo vou varar, tá? Para eu tô eu jogando pra varar só. Pode ele é Kostas aí, Loto? Um Kostas, um Kostas. Um um morto, morto costas. Tá, tá já foi. mf 1 mf Pode ficar junto, fundo. Vamos junto, Berti, bora. Bora, tá, de vida, tá assim. Boa! Nice! Calma ja, aí, nice. tá bom boca da Nice. Depois a gente vai um um flash, tá? Aqui no Smoker. Boa. Boa que Não sei mais onde tem aqui, Qual é meu, guys? madeira, uh -uh. ah, Na esquerda da base CT. Na esquerdinha lá. tá? Quase morto. Buraco? Buraco. Buraco. Caralho, buraco. Baixa o eh, buraco, buraco primeiro. Tá parado do buraco ainda, o cara. Aham. Uh -huh. Vou pegar ele então, Phelps. Vou sair daqui. Acho que ele voltou, mano. Ele botou pro achei, meio aí, viu? Tá aí, é. achei pra eu em recalço, cuidado. Tá aí, Batolo. Pega aí, Felps, vão chegar fazendo a guerra na cementinha lá. Bora. Bora. Mais um fundo, tá, mais um fundo. Tá, mais um fundo, tá bom. Aí, foi. Tá morto. Mais um amarelo, amarelo, amarelo. Tá, tá dois, dois. Bora aí. a minha já, foi a minha já. Tô é com 20, guys. Caralho. Ah, é. <risos> Se eu tomei Murphy, pode passar do buraco pelo meio. Ah, tô escondido no bomb. Se matou. menos uma K. Eu também, no fundo, não, dele. não smolcar, mesmo esquema lá! Molo, molo, molo, molo. Fundo lá. Cave. lá! Vou tirar o Cimento. Mais um, um meio ficou. Vou fazer já, vou Vou 10 de vida. Tá, tá. Eu vou buscar C4, Cass. Tu veste 4, meio? tenho no MF. Eu não, não tenho, não tenho. Desmockar MF pra gente então. Passei CM, tu tá? outro. Pulando, não, vai MF, sai. Tá bom. O MF vai acabar agora, se é. não puder Não tem mais okay. nada, filho. Quase é, morreu. É não tem nada, É do Fora Tetris, eu acho. Tetris. Eu eu é morreu? Tetris. morreu. morto. Um é. Boa, boa. Nice. Mais... Boa. Meio, é, mano. Né, é, faz. É tem uma flash na, na base medo. aí, tá? Esquerda, esquerda. Morreu, Dudu. Também mexe B. eu acho. Meio, três morto, Pode deixar. Tô com 10, guys. Tá. flash B também. Aham. Dudu e o Bartirão também Dez, Volta Vou é. então. Tira um pouco. Eita porra. Vamos subir na rampa. É esquerda, um aqui, é, esquerda fundo pois. só. fundo. Um o tiro. Rapa um fundo também. Foda, foda, foda. fundo. Não, não, não, não. não dá, não dá, não dá. Foda, esfocou. Esfocou da boca. ou the way. Boa um ataca. Um fundo da boca. Eu eu eu morto, voltei, voltei, voltei. Ó, a Alp dentro do bomba da ele tá dentro do bomba da Voltei também. Troca comigo, Latinho. 30 de vida. Ei, boa job. Uh, <risos> vou de alvo. vou esmocar a esquerda e flash uma... Bora, vamos a me rolar boa toda, na toda, na guys. a boito da aula, guys. Ok, esquerda. Só pegar a flash. Funda já. Funda. Morreu a morda. a outra. Funda em fundo. Nada. Vamos lá estás? MF, tá? MF, tá? MF, tá? MF, tá? já, Bom, bom, bom, bom. Default. Morte, tá não. de up, Scarf. Ai! Bola, champ. Vamos o ponto pra nós. Quebra o VD, Dudu. Quebra aí. aqui. O fundo. MF. Tem um alarde pra replicar. Fez Yuri, fez Yuri. Mara o teu, eu acho, guys. Tá. Fé, eu tô na boca tô do fundo parada. Tá bom. tá bom. Vai parar pra entrar. Tô, tô preparada. Aí, tô pronto, Da boca do fundo. Caralho. É um default. Pode ser que tenha Rapa aqui. Calma, calma. Abriu o fundo. Roberto. Um, Roberto e outro cara aí, algum canto. Tá tá ele voltando tá tá, fundo. Olha aí, um Taz. Tá. tá cara fundo esse cara. Taz morreu. É outro Tazel. Tazel. T é O cara aí. MF1 tomou tiro no pé. Tentamos lá MF, Tazel, ele tá no Tazer É, ele tá no Tazer, aí, se apagou. Deixa eu uma pro Taz aqui. Taz, tá só. Tazel, tá tentando Tem mais MF. morto. 2x1, MFF. X1, pé. Você já vem a ah. gente, tava na tá. esquerda. Eu só cravei se ele pica e Yuri Fica meio morreu. morreu. morreu. morreu pouco. Tem um rampa, vou abrir de novo, a poucos. É cavalo Z, penix? Tem, um boia duas, tá? Pode bangar, Dudu. Bem uma. direitinho, ele ah. aqui. Pra curar smoke, tá Vamos costas das pá, viu? Cuidado. Dá pra ver costas. Eu eu Pode ver. F morto. Deixa eu aí, guys. Uh -huh. Eu vou pegar. Vou comer e toda hora, velho. Opa. Peguei. Pode bagar a pode bagar a rampa. bagar, bagar, Vou vou mirar a agora Ele fica no c viu, vamos pra B, vamos pra B logo, velho Sem fofoca, mano Tem um mole flash, tá? Eu tenho mole e flash HE Bora rápido uma pra nós. Bora Consolidando Consigo, morrer Morto Tem flash, alguém? Não madeira caiu o gerador Calço, não, velho gerador, vou passar Morto Morto Morto Morto Batei um figura. Tem para ter faz aqui. Faz uma aqui só na. Só embaixo. Cabo água, cabo para vocês dois? Tem um outro para te dar. Vai lá fazer de novo buscar. Tô né? full bomb aqui para nós. Ba, ba, ba. Batendo, batendo. Olá. Tá entrando a pessoa. Tá tem um cara aqui na Cavelure, só Cavelure ah. e Yuri, Yuri morto. morto. Mais um rampa. Mentinha. Tô tá, à direita, eu direita. Tô voltando. Dois a bater. Eu vou chegar bangando pra é Bangar, Boa. Eu nunca CT. CT já. CT chegou já. Girador. É no gerador. Buraco é meu o tá agora. Vou oh, elaborar com outra. É bom. Buraco, buraco. Combinando. Bom, nice. Boa ataque. Nice. Nas Smoke eles ficaram. Tá Tá. Pegou a rampa. com rampa. a rampa. Cuidado, Mas... cuidado, cuidado, peguei. Dois rampas, dois, rampa, dois rampa. Vai roupa, guys. Tem um flash, se quiser. Tem tem uma, uma mais um, na Morto, um morto. Um, um ramp aí, um fundo tem Mais um, um, um morto. É um cimento, cimento, não dá cara, não dá cara. Cimento. Já tá. tá. eu tenho um banho pra vocês, pede. peguei peguei peguei Eu que buguei, guys. Fundo, fundo, fundo me viu. Matou o e o alp é cimento. Zuka da rampa, não tá cimento não, Zuka da rampa. Tá passando, tá aqui, funda muito saco morrer. Boa, Ah, eu tá, não tá preso. Se quiser pica o meu tempo. Tem no fundo pra gente. pode ser. Bora? Pra esquerda, hein. 1 2 3, hein. 2 Dois! Rápido. Três, Rápido. Rápido. Rápido. Rápido. Rápido. eu mesmo dei a call. Caralho! Pô.